Eu fiz no final do semestre passado um requerimento de convocação do secretário de saúde. Faz mais de três semanas que o secretário de saúde não conversa com a população não tem uma coletiva de imprensa. Há um apagão na orientação pública da prevenção ao novo coronavírus. Eu tenho a impressão que a gente foi jogado à própria sorte. Falta uma gestão pública, falta o um mínimo de compromisso. O governador mudou de metodologia diversas vezes ao longo da condução dessa crise. Isso é um equívoco, isso é arbitrariedade com relação à população do Distrito Federal. A gente tem mais de 1.546 mortes no DF. Eu sei que tem gente que faz esse discurso oportunista, que tem que abrir tudo. Não, nós estamos combatendo o vírus que é o problema que nós estamos enfrentando hoje. A Suécia resolveu não fazer isolamento social nenhum. A Dinamarca fez isolamento social. Sabe como é que ficou a economia da Suécia? Também teve uma perda de 25%, assim como a Dinamarca. A única diferença de quem faz isolamento social e quem não faz, do ponto de vista da sociedade, são as mortes, então tem que ter isolamento social, tem que ter orientação governamental. Então é preciso cuidar da saúde pública das pessoas. Não dá pra gente ter um discurso oportunista de abertura radical da cidade, sendo que nós não conhecemos o vírus. Nós precisamos cobrar do governo gestão em relação à saúde. Os nossos níveis de contaminados não diminuem, e isso vai onerar ainda mais o nosso sistema de saúde. Não é a abertura de um setor que vai melhorar a economia nesse momento de pandemia. Quem ataca a economia, quem ataca a saúde, quem gera mortes, é o novo coronavírus. E a gente precisa fazer esse reconhecimento coletivo. Não há mais como o secretário de saúde não comparecer à Câmara Legislativa para prestar esclarecimento sobre o que está acontecendo, o que, que a Secretaria de Saúde está fazendo, qual é a orientação da Secretaria de Saúde para o povo do Distrito Federal.